Vamos fazer essa receita da Arábia de um jeito diferente com batata. Tá bom? Com sal. Olha só, gente, que lindo vai ser essa receita que eu já gostaria de ter feito para vocês. Vamos amassar aqui. Aqui tem curry. Aqui fica o tempero que vocês quiserem colocar, tá bom? Coloral. Açafrão. Cebola desidratada, coento ou salsinha. Vamos misturar bem aqui nas batatas. Gente, maravilhosa essa batata ficou. Pode fazer que vocês vão amar também. Já deixa o seu like. Aqui é duas colheres de maisena. E vamos misturar, com certeza vocês vão querer compartilhar essa receita com seus amigos porque ficou da arábia mesmo, gente? Maravilhoso! Aqui eu vou colocar na bancada, vou dar só uma mexidinha só, tá? Aqui eu vou cortar aqui em pedaços. Me siga lá, gente, no meu Facebook, Instagram, receitas da Nizinha. Que tem outras receitas maravilhosas e gostosas. Aqui eu vou pegar um, um pedaço aqui e vou enrolar aqui na bolinha, fazendo uma bolinha e cortar no meio. Agora, gente, eu vou fazendo assim ó de compridinho, tá bom? Fazer assim em todos os pedaços é a primeira vez que está visitando o canal. Seja bem-vindo, aqui ó, é um garfo. Eu vou amassar aqui também em todas elas. Seja bem-vindo no canal, se inscreva, coloque todas as notificações para vocês receberem todos os vídeos. Tá bom, senão, não vai. Os vídeos para vocês aqui a gente vamos cortar aqui no meio. Compartilha gente, fique à vontade. Que essa receita aqui ficou maravilhosa. Olha só, que bonito. Agora eu vou colocar aqui no pratinho. Coloco o óleo bem quente. Tá, mas eu só vou falar mais na frente ó: um ovo com sal vou misturar aqui e aqui eu tenho farinha de rosca e eu vou acrescentar coento ou salsinha fica a preferência de vocês agora eu vou empanar eles aqui tá bom? Gente, é uma receita diferente, eu gostei muito de fazer com essa, com essa receita de batata, tão simples e fácil de fazer, é como se fosse um petisco para o final de semana, para os seus amigos quando vier visitar vocês, é uma ótima pedida essa batata. Vamos tirar o excesso né, aqui e vamos colocar para fritar. É só dourar, tá bom, gente? De um lado e do outro já tá ótimo. Porque ela já tá cozida. Olha só como ficou, gente. Ficou maravilhoso. Vocês fazem que vocês vão amar. Deixa seu like se inscreva no canal. E é da Arábia.